de Costa, eu tô vendo ele passar voado em tudo lá, ó. Achei, achei, achei. Aonde, aonde? Mano, muito longe, velho. Não sei nem explicar Não, Manda né? lock, tenta mandar lock no zap, mais ou menos. Lá pra, já imagino, lá pro motoclube da, da direita lá. Matei, Aí? matei. Lixo ruim. Filha da puta. Boa, filha da puta. Boa de costa, caralho. Filha da puta. Foi no Gilberto. Filha da puta. Era cara. Eu tava Era, passando o Rod. Rod do Norte. Sim. Boa, boa. É um cara lá que a gente tava zoando no começo. Mano, aqui, ó. Tá me vendo aqui, ó. Na, de isque... na esquerda nossa, onde a gente tava. Mas, mas na montanha do... daqui mesmo, tá ligado? Nós tá lá que no trailer é onde tudo começou, tá ligado? Aonde?